Por que que eu parei de postar vídeos em um canal já monetizado depois de quatro anos? Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu postei vídeos semanalmente no meu canal durante quatro anos seguidos. O meu último vídeo foi em julho do ano passado, de 2022, e desde então eu não postei mais nada. Durante esses quatro anos, eu falei sobre muita coisa no canal. Falei sobre jogos que eu jogava, falei sobre jogos que eu não jogava e falei sobre a minha faculdade. Porém, desde o último vídeo que eu publiquei, muita coisa mudou. Eu me formei, eu troquei de emprego e eu comecei a fazer um mestrado. E todas essas coisas mudaram completamente minha rotina. Então, eu não consegui encaixar o canal e produzir conteúdo nessa rotina. Até porque, além disso, tenho outros trabalhos, por exemplo, com a Hanoi, que você já pode ter visto fazendo conteúdos para eles por aí. E produzir conteúdo não se tornou mais a minha prioridade, porque eu não tava tendo retorno, não financeiro, porque meu canal é monetizado, e eu nunca contei com esse dinheiro, porque, sinceramente, é muito difícil você ganhar ele. Então, eu nunca contei com isso, mas eu não tinha mais retorno das pessoas que me assistiam. Então, eu deixei de lado o canal. E a minha intenção é sim voltar com ele e voltar a produzir conteúdos no máximo de plataformas que eu conseguir. Mas para isso eu preciso saber se vocês querem ver os meus conteúdos. Então se a resposta for sim, por favor, escreve aí nos comentários. E também me fala que tipo de conteúdo que você quer ver eu fazer. Se você quer ver mais vídeos como esse... Se você quer que eu fale mais sobre a minha vida, o mestrado, o meu trabalho. Ou se você quer que eu continue falando sobre jogos. Sério, qualquer coisa, comenta aqui, me manda. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e por ter descoberto o